O FD do Fiscal SCI Visual Suprema é integrada ao Web Service do Governo e as informações enviadas são automaticamente gravadas para a DCTF Web. O diferencial está antes do envio, pois o sistema faz a auditoria das informações. O Fiscal SCI Visual Suprema busca inconsistências, aponta e explica possíveis erros e fornece o link das notas que devem ser revisadas, facilitando a alteração dos documentos. Além de ser fácil e intuitivo, o envio da EFD reinf pelo fiscal SCI Visual Suprema dá inteligência à sua contabilidade, evitando possíveis recusas e trazendo retorno imediato. O sistema também emite relatórios detalhados dos envios e oferece acesso aos números de recibo dos eventos. Gostou? Então saiba mais! Acesse sci.com.br ou ligue 0800 47 0808.